Eu sou Catupo Pinambá e sou professor da escola, professor da escola indígena Pinambá de Ulovença, onde deu aula de tupi e de matemática e de arte também. Sociedade, sociedade são duas sociedades, indígena e não indígena? Nossa sociedade tem cada um cultura diferente. A gente lutando pela nossa terra sagrada para nós a gente está aí, esperando que essa terra saia para que nossos filhos, nossos netos possam ter uma vida melhor. Nós somos considerados como bandidos, como ladrões de pé, como invasores. É muito preconceito assim, mas já olha o karatê pra gente. A gente, o patrão, a gente, não, a gente não fala, mas a, só no olhar dele já, já diz tudo. E, aconteceu um caso com um cacique, que ele houve um acidente com o carro, então ele não quer mais jogar o carro pra gente imagina também, é claro que o caso é se um branco também bater o carro, virar o carro ele não vai lugar para os carros para ninguém.